A Escola Marieta Moura em Vieira, da cidade de Buritzeiro, realizou nos dias 10 a 12 de outubro a sétima-feira literária. O evento tem como objetivo fomentar e divulgar o conhecimento produzido pelos educantes durante o semestre. A sétima-feira teve como objetivo homenagear a vida e as obras clássicas da literatura brasileira, como Hoje tem espetáculo, No País dos Prequetes, da autora Ana Maria Machado, Tudo por um Fio, A Bruxinha que era Boa, e o alfaiate do rei, da autora Maria Clara Machado. Apresentado no primeiro dia da feira pelos alunos do ensino fundamental, o ensino médio mergulhado nas obras dos autores. João Cabral de Melo Neto, com o livro Morte e Vida Severina, Dias Gomes, com os livros O Pagador de Promessas e O Bem Amado. A TV Projeto participou do evento e traz para você, internautas, todos os detalhes da feira. Confira! O <susurra> <Levo Pereira Sof-- susurra> mentiroso! É Para com isso, Pome, meu Deus! Fiquei sabendo que o senhor não ia é se engraçando com a minha mulher, está grávida agora e o filho é seu! Falei pra mim que entendeu, meu Deus! O filho é seu! Te garanto não! É, não é! O filho é seu! Vem cá, seu Nós vamos resolver isso na base da barra agora! Ah, vamos tentar tá, de novo! Vamos lá. Senta! Senta. Senta. Pra você realizar esse trabalho e qual foi sua experiência adquirida no teatro? Realização muito incrível pra gente, entendeu? Eu já passei por várias escolas e essa daqui foi uma das, foi uma das que eu achei mais mais organizadas, isso aconteceu porque muita gente se empenhou para isso, entendeu? Muita gente de a escola inteira como organismo vivo trabalhou para que isso acontecesse, para que desse certo. E deu, tá? Eu tô muito feliz com com o resultado, com o resultado do teatro, por mais que foi com muito, muito improviso e muito, muito empenho da gente, mas foi, foi realmente muito gratificante. E eu já conheci um pouco da obra do autor e a experiência que esse teatro me deu foi que eu aprendi a apreciar mais a obra literária brasileira, porque... Geralmente, a gente quando vai estudar, a gente estuda livros de outros países, de internacionais, mas com, com a, como a escola proporciona isso para a gente, a gente acaba aprendendo, entendeu? E foi isso aí, foi isso. Na posição de gestora, qual o significado desse trabalho para a escola? É, efetivamente, é um trabalho de grande relevância para a escola, para toda a comunidade escolar, é, tendo em vista que o aluno, o professor se envolve sobremaneira na efetivação, Desse trabalho, a Feira Literária, que já vem acontecendo, essa já é a sétima edição da mesma, e envolve, de uma certa forma, com o estudo do livro, a produção literária e assim sucessivamente. Então, são muitos é, é, atributos que sobrevém desse evento. Seu orgulho para nós, enquanto gestores, enquanto professores, você imagine o pai vendo o filho participando efetivamente e abrilhantando um evento que é tão relevante para nós. Como nasceu a proposta de engajar toda a escola na realização da feira literária? Conte-nos um pouco desse processo. Olha, na verdade, existe um planejamento a nível de Estado, né, da Secretaria de Educação, que coloca essa questão da feira literária no calendário. Então, há sete anos que a, a escola é, Marita Amorim adotou essa postura e cada dia que, cada ano que passa, tem melhorado ainda mais esse trabalho, que é muito importante porque porque traz o aluno para um contexto de, de do que é a nossa questão literária. É, no Brasil, porque você sabe muito bem que o brasileiro, por si só, ele tem uma dificuldade muito grande de se envolver no mundo literário. Então, essa é a importância, tem uma importância muito grande, no sentido de que os alunos vão se envolvendo com a história, vão fazendo as peças de teatro, vão fazendo os musicais, e isso vai trazendo para nós algumas histórias muito interessantes da nossa cultura brasileira, desde o descobrimento... Do, do Brasil até os dias de hoje. Giovanni, como você avalia a sétima feira literária da Escola Marieta? Ah, uma das melhores organizações até hoje, sem dúvida a melhor feira, e seguimos invicto aí com mais uma vitória, eu tenho certeza.